O AgroLink está aqui no estande da TMG, onde eu vou conversar com o Osmair Mendonça, que é gerente de desenvolvimento de produtos. E eu quero justamente saber sobre as novidades que a TMG está trazendo aqui para o show rural. Olha, a TMG separou, em especial para trazer aqui no, na feira, já que é uma feira de repercussão nacional, é, três novidades, três cultivares em lançamento. Além das cultivares TMG ser relativamente nova no mercado no sul, nós estamos com mais três é, cultivares, que são cultivar TMG 7063, cultivar TMG 7067 e a cultivar TMG 7059. Todas elas começam com 7, exatamente não é coincidência. É porque toda cultivar começando, que começa com o número 7 da TMG, elas carregam consigo a tecnologia que nós chamamos de tecnologia inox que é genes de resistência à ferrugem, né? Então, por isso que elas começam tudo com 7 e os dois últimos números rep representa o grupo de maturidade. Então, essas três cultivares, com essas três cultivares, a gente atinge um mercado desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e inclu incluindo aí o, o Goiás, parte do Cerrado, a parte mais sul do Cerrado também será é coberta com as cultivares, principalmente a TMG 7063 e 7067. A 7059 vai ser mais indicada para regiões mais altas, por ser uma cultivar de ciclo mais curto e ela é de porte mais baixo. Então, para regiões alta do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as regiões altas de São Paulo, essa é a cultivar mais é, indicada. Enquanto que as outras duas, 7067 e 7063, são indicadas para a região do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, o estado de São Paulo, regiões que também plantam cana, e regiões de Goiás, ali Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, parte de Minas Gerais, porque ela tem a característica de, de melhor raiz, melhor enraizamento, uh, suporta essas condições mais adversas desse solo e maior calor também. Certo. E além... Da tecnologia Inox para proteção contra a ferrugem asiática, que já é uma grande preocupação do produtor, ela também possui a tecnologia para controle de lagartas, né? Exatamente. Então todas as cultivares que eu acabei de citar, elas são IPRO, né? Ou seja, são da tecnologia intacta, em parceria com a Monsanto, com resistência às principais lagartas da, da soja. Então elas são resistentes a glifosato, que é um herbicida para controle de erva daninha, e são resistentes também as lagartas. E quero aproveitar para destacar né, e ressaltar que a TMG 7062 e 7262 são os carros chefe atualmente da, da TMG, com mais de um milhão e meio de hectares já plantados no sul. Então são cultivares líder de mercado e nós temos ainda o compromisso assumido junto com a Monsanto, junto com a agricultura do Brasil, a preocupação em ter é, cultivares refúgio então, neste caso, a 7262-RR serve como refúgio para a manutenção da tecnologia de controle da lagarta, no caso do uso da, da cultivar TMG 7062. Então, ela é um refúgio da 7062, que é IPRO. Ou seja, o produtor já pode fazer uma compra completa com a TMG, já adquire a cultivar e também para o refúgio. Isto é muito importante, porque quando ele adquire semente TMG 7062 ele precisaria ter um refúgio e é recomendado, é muito importante. Ora, se a TMG 7062 ela é resistente a ferrugem, ele não deve fazer um refúgio como uma cultivar que não é resistente a ferrugem. Ele vai ter que usar mais fungicida no refúgio e ciclos diferentes. Então ele plantando TMG 7062 e 7262RR, ele vai estar no mesmo ciclo, no mesmo grau de produtividade e vai estar ainda com o mesmo manejo de ferrugem. Muito bom. Obrigado, Osmaer, por nos dar esse briefing aí tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo trabalho de vocês também. Parabéns pelo trabalho.